Bom dia, nós estamos aqui no posto Nova Cidade para iniciar mais uma campanha de vacinação contra a poliomielite e vamos acompanhar os trabalhos aqui nessa unidade que está se iniciando agora. as pessoas têm comparecido? Está indo bem, mas não está tá vindo atual. muitas crianças não, tinha que vir mais. É. Vou perguntar aqui para a nossa amiga Eliane, você que está atuando diretamente na vacina, Eliane o que, é que você está achando do comparecimento das crianças? Oh, o comparecimento está sendo, tá sendo razoável, eu acho que as pessoas deveriam trazer mais os seus filhos para vir vacinar, entendeu? Porque o movimento está razoável, entendeu? E Darlene, nós estamos recebemos quantas vacinas aí para vacinar essa demanda que vem no posto? 750. 750 doses. Nós temos uma, uma estimativa assim, uma espera no posto de vacinar? Umas 500, mas só tem 250, não está na média que a gente esperava não. É, mas tá bom. Você associa isso aí à, à televisão, está chamando pouco. Acho que sim, as mães que estão deixando mais de trazer as sim, crianças. Tá Você está achando do comparecimento? Estão vindo com as cadernetas direitinha? Estão, tá, estão sim. Então, tão as cadernetas estão em dia. Está sendo então, fácil o seu trabalho de avaliação? Ah, tá, tá sendo sim, tá ótimo, tá maravilhoso. Tá ótimo. Tudo bem. Muito campanha, trabalho. Você está achando que a campanha está fluindo? De acordo? Tá, tá fluindo, tá, tá começando. Está começando. O movimento está né? chegando. É Agora a tarde vai melhorar. O que, que vocês estão achando da campanha de vacinação? É legal. Também, a senhora está vendo muita importância na campanha de vacinação, dona Eduardo? Total importância né, do comparecimento. Com certeza, tem que ser, né? não pode faltar.